Fala, fala galerinha, eu é sou é o Norberto, Caramba. esse é o mais um elefante literário e esse é o vídeo das nossas metas pra 2018. Uma meta desse ano pra mim hum. é continuar sem comprar livros. Vixe, ah, ei, isso é uma boa meta inclusive porque é uma meta que eu não vou colocar esse ano. <risos> porque assim, ano passado eu coloquei essa meta. Ah, assim, em comparação os outros anos eu comprei bem menos. É, pode entrar. menos e convenhamos. Gostei. Mas esse ano não, porque eu tô me desfazendo de muitos livros da minha estante, tô vendendo uma ruma e eu quero um livro novo. Eu quero livro novo. Mas também não vou comprar muitos, porque a situação não tá fácil, o brasileiro é. tá difícil. Não, no meu caso é só porque eu tô com muitos livros. Gente, da minha estante, eu tirei 70 livros que eu não quero ler. Assim, não faço questão de ler e não vou ler. E ainda tem 150... Ah, não, isso aqui. Não, tem quase ah, isso. Deus. Tipo, então, eu preciso <risos> ler os meus livros. Não tem é. condições. Não tem condições. Isso. Agora sim, eu também não vou ficar... Tipo, não posso... Comprar, né? Não. Tipo... Sempre aparece um livro que a pessoa quer muito e fala... É, ah, eu sempre um que é. muito, muito, mas eu vou comprar também. E aí, Uns 10 por mês? vinculado <risos> <risos> <risos> a essa meta, outra meta que eu quero é ler os presentes. Eu vou continuar com essa meta porque eu literalmente não cumpri ano passado. Então, os presentes ah, que eu já ganhei ah, há muito tempo. É. Tem livros que eu ganhei tipo há 4 anos, 5 anos, e eu nunca li, gente. Eu preciso. Se as pessoas me deram, provavelmente o livro é bom, né? Teve os presentes que eu ganhei, eu li e vendi. Teve os que eu não li e vendi também. <risos> okay. Mas ainda eu tem um aqui tudo. que eu tenho que ler. E ler os livros não lidos já tanto, né? Ah, é. Tudo isso... Gente, ah, então... Não, uma das minhas metas, na verdade, é ler todos os livros não lidos. Porque desses que eu, que eu me desfiz, sobrou tipo de poucos não lidos, tipo uns 20. É, não, é, não é poucos também, não, mas, mas é, também. é poucos, né? Eu não vendi ainda não, tudo se alguém quiser comprar compra. Outra meta é vender os meus livros. Opa. Né? Como a gente acabou de falar, não está fácil. A crise está aí para todo mundo, <risos> parece. <risos> assim, para todo mundo não, né? Mas assim, por geral... Tá e aí esses 70 livros, muito provavelmente eu ainda vou tirar outros livros e eu preciso este ano ainda, eu guardei. Eu não posso guardar porque senão não vai sair, entendeu? Aí eu tenho que tirar pra vender mesmo, de fato, esses livros. Uma outra meta também é uma meta de continuidade aqui neste canal, mas é ler livros mais desconhecidos. É né? Fazendo ali é. do eixo Estados Unidos-Reino Unido, né, como sempre e tal, e tentar ler também livro mais nacional e... Tudo mais. Coisas desse tipo. É. Que A mais mais... é natural, né? É A gente já procura boas. isso. Ah. É uma coisa que eu preciso ler mais, que eu preciso não, assim, nem preciso de nada, né? Porque eu precisa comer e viver em paz. Aqueles. É Mas uma coisa que eu quero pra esse ano, eu tô procurando ler contos. Porque desde dezembro tá. eu tô gostando de ler uns contos. Outra meta que eu também venho praticando, ou tentando praticar, é é mais desapagada. Quando eu comecei o canal, por exemplo, era aquela coisa, tipo, não é questão de honra. Eu vou acabar esse livro? Tem que <risos> acabar. Pô, Hoje em dia eu tô tipo, gente, eu insisto um pouquinho, mas se eu não tô gostando, e não está me fazendo feliz? Olha quantos livros para <risos> serem <risos> lidos na vida, não é mesmo? Então, é passo pro próximo e aí eu quero praticar mais isso, pra, pra tentar tirar das noias da vida, sabe? Hum. E isso é uma opção mais leve. É, acho porque bom. é uma meta. Minha meta de vida é uma opção mais leve. Ser é feliz, né? Viver é, é feliz é minha meta. Porque... <risos> Tá, minha última meta, Diga. tirando a quantidade de livros, que a gente vamos falar já já, ah, ainda é cumprir os desafios de Mulheres para Lerem, que é um projeto da nossa querida Yara Piccolo. E esse mês eu já comecei a ler o meu livro, que é de uma nacional. Top! E... Parou! Já li o então, meu. Aqueles, eu, eu não tava nem seguida, mas eu já li a autora nacional. E tem um plus aí. Ah. Em março, eu não sei qual vai ser o desafio, né, porque é surpresa, mas como eu falei no ano passado, pra esse ano eu quero ler autoras e protagonistas femininas, né, mulheres assim. e não. Só Outra... só isso. Só isso em esse ano março, todo? Não, em março. Eu fiquei solto no sol Em março eu quero ler Mulheres que Escrevem Sobre Mulheres. Porque ano passado eu, eu fiz, né? e tal. Só que eu fiquei um pouco incomodada em alguns livros de tipo... Mesmo sendo mulher escrevendo, a mulher pega e escreve sobre um homem. Que a gente já vê já muito, entendeu? É. Tipo, aí eu fiz não, eu quero ler de Mulheres que Escrevem Sobre Mulheres. Ah, tá, então vamos lá. pergunta que não quer calar, quantos livros você quer ler esse ano? Esse ano eu quero ler eu vou manter a meta do ano passado, que já foi um pouco difícil e corrido no final do do ano, que é de 60 livros. Eu tô correndo agora, ó, começo do ano, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá porque vai começar o semestre e eu não consegui ficar folgado depois, tenho certeza já. É, no 60. meu caso, enfim, último ano de curso, TCC 60 tá aí, batendo na porta, vai ser uma correria nada. Eu queria colocar 50 livros, só que eu fico com toquezinho aí, de leve, que não dá pra dividir por 12. Eu gosto que não dá pra dividir por 12, então eu vou colocar 48 livros, que eu acho que é a minha meta de 2016, se eu não me engano. Eu até consegui cumprir, mas enfim, ano passado foi uma negação. E aí, esse ano eu vou ver, eu vou... Ah, eu não... É, também a gente tá aqui, né? Vamos só é, é, vamos só... é só pra gente okay. ter um norte, né? A gente vai isso só pra ter o um norte. Mas a gente sabe que pode ser que um a ano, provavelmente vai dar tudo descobrindo Mais de novo. Menos. Inclusive tem uma coisa, no, no último vídeo da gente revendo metas, o povo dizendo Ah, minha meta era 50, mas eu só falei 40 vezes. Eu falei, gente, concluiu a meta! É dois livros, eu tô aqui, ó. Boa, até até, até 15 livros eu tô dizendo que eu concluí minha meta. <risos> eles Eu não dei muita meta não pra esse ano mesmo. Eu tô aqui só. Tá vivendo, tá? Sim, não família, é, isso não é, importa vamos lá. e vamos pra frente. Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber quais são as suas metas principais, assim, literárias pra esse ano. Sim. Diga aí. Quem quer saber também? Diga. Se você achou esse vídeo até aqui, é aquela mesma história. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, mandar esse vídeo pros seus amigos pra eles criarem metas também, aqueles E dividirem com a gente. E fica ligado nas nossas redes sociais. Valeu. Valeu. Pera, tá apaixonado pela, pela mente! Mas tá aí pra eu vou tirar um princípio e postar. <risos> <risos> okay. Okay. Postar no Instagram. Okay. Tocar também eu ou me embaixo? Ai! Eu Jesus. não sei mais ou não.